Querido ser de luz, seja muito bem-vindo a mais este dia de conexão com o sol. Hoje é o nosso dia 2. Vamos nos conectar hoje com a energia do sol de Sirius. Sirius é a maior estrela vista no céu. A todos os lugares do planeta. Ela está na constelação do Cão Maior e é 25 vezes maior do que o nosso Sol. Então, vamos dizer, querida estrela solar, que foi reconhecida e reverenciada por muitas culturas antigas, e considerada nosso som espiritual e há tanto tempo vela por nós. Eu te reconheço e agradeço por nos abrir portas interdimensionais, trazendo mais expansão e facilidade para o nosso despertar. Agradeço por ser o sol do nosso sol, Agradeço por ser o lar da consciência crística. Agradeço por carregar a consciência do ser. Abro o meu coração e de braços abertos me conecto à sua luz azulada que chega até a terra carregada de códigos luminosos que chega até a mim, carregada de códigos luminosos. abro me para estar consciente da sua presença em minha vida e peço que a energia da fertilidade frutifique, trazendo-me frutos abundantes, Assim, como os antigos te consideravam protetor da fertilidade, peço que banhe-me neste momento com a luz da clareza, da abundância e da sabedoria. Sou grato por estar aqui e poder me conectar à sua luz e sua presença. Meu coração se abre, ciente se de amor e gratidão, minhas células são banhadas por seus códigos e despertam alegremente para a expansão. Neste momento, me conecto aos planos divinos e recebo tudo o que está aí para mim, que você me doa. Generosa e fartamente. Querida estrela, você guiou o meu caminho por muitas vidas, por muitas jornadas. E hoje eu te reconheço e agradeço e me abro expandindo para essa conexão grandiosa.